não tinha medo, tal João, um de antes que isso, é o que todos diziam quando ele se Só pra sentir o seu sangue no Jesus deu. Era o terror de se ter nenhum de morar, mas falou até o professor Guri aprendeu. Era a é igreja barbar roubar o dinheiro. Sentia mesmo é que não era diferente. Caminha todas as menininhas da cidade com tanto picadimento e professor. Onde oh, aumentou me torceu hoje, gente, de terror. E o boiadeiro tinha numa passagem que ele ia pra Brasília, meu Deus, com essa cidade mais a. Ah, um no museu pro nato central saindo da roda rodovia na luz de natal na sexta feira ia pra zona da cidade pra gastar sua façada pra... pra festa de rock pra se libertar ROCK oh, PORRA ROCK oh, troo O tempo passa, o dinheiro na porta se o senhor Clássico, o dinheiro na mão você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a minha vida, meu irmão. Falou com o Pablo, parceiro que também tinha dinheiro, queria se armar. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, mas Pablo trouxe o 32. Ah, os irmãos não enxergam. Santo Cristo era só ódio por dentro. Então Jeremias, quando ele chamou. E Santo Cristo não sabia o que fazer. quando viu o um repórter na televisão, quando no disco do e se lembrou de que quando tomando o cu e início o sol cegou os seus olhos e também a luz ele reconheceu. E Santo Cristo com a ilha de cito do, ele deu cinco tiros, deu cinco tiros! E o povo declarava que o senhor Santo Cristo! Era santo porque sabia morrer, e ele queria falar com o presidente que só faz SÓPRESS! F.M.Dia, grupo revelação ah, da alegria tamo junto.